Olá, meus ossinhos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo. Então, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando as notificações para receber todos os vídeos e, e compartilhando esse vídeo maravilhoso com seus amigos, é claro, né? Estamos aqui com uma pessoa especial, né? Oi, oi, oi, ossinhos! Minha irmã, Maria Cláudia, mais conhecida como Cacau. Estamos aqui no Construir um Barco por Tesouro no caso, por um tesouro. Então, né? Vamos construir um barco! Uh! Não tem muita coisa, mas é o que eu tenho, né? Usamos o que temos para fazer alguma coisa. Concordes? Concordo. Mulher pode ajudar, tá? <risos> Então, gente, voltamos aqui depois de tudo isso, né? Voltamos aqui com esse barco bosta. Mas ah, tá top. Que foi. É balão. Eu coloquei isso aqui, ó. Oxi! Oxi! Sai, sai, sai, sai, sai. Sai! Faz aparecer no outro. É só quando precisar. E quando é que vamos precisar? Quando tiver tudo merda tudo merda. Que Merda. Ah. Venha, sente-se. Então já pode. Oh, que triste. <risos> eu tenho um então. Venha. Calma. que é isso? Eu sentei, ah. bora. aperta e lançar, apertar e lançar. Ué, tem... hum. o, o, o que, que aconteceu, Clarinho? Eu comi um doce. Ai, eu queria esse doce. Só bora. Dessa vez eu não morri. É porque a gente tá no barco. Oh, que demais. <risos> não mexe, não mexe. Agora eu lembrei pra que isso funciona. Para de mexer. Filho da mãe. Poxa. A gente vai morrer ali. Vai não. A gente vai morrer. Vai não. Inteligência. Mas o balanço funcionou. A gente vai voando. É. E eu despocar? Vai voar. Olha, olha. Ele tá girando. Eu viro a treta de aqui. Como é que volta cara? Foi tu, foi tu. Olha, a gente vai bater. Olha. Minha vida, meu Deus, já destruiu um negócio meu. Meu Deus, sejam É claro, a gente sabe que tem como mover, né? Ah, é verdade. Oh, oh. Olha, eu vou fazer isso. <risos> Para de mover, tá, eu que tô tentando te botar o morrendo. balão! Tá morrendo. Eu tô salvando a gente, doida. Pelo, Pelo amor de Deus. Acho que não estamos salvando. O pantuagem, estamos perder. no bloco. É, eu comprei a oi tá tão Vai, Zun! Vou desacelerar um pouco. O fala. que tu fez? Que <risos> Oh mamãe, O amó... Mãe... Ai, continuei... Olha, olha, olha... Olha, tem tá um pessoal ali. Aqui, é o outro oh, time. Eita. Eita, eita, eita, eita. É... Olha isso que eu dou a bosta. Eita, olha agora o teu dinheiro. Não tem nada. Eu tenho uns 50 troca você continua lá. O que, que é esse? Eu ganhei um negócio. Caçador de tesouro, obrigada, meu. Vamos lá, vamos lá, Calma vamos. A mãe, PVP, não PVP não, quando não sou boa não. Não, vamos construir de novo! Calma, eu tô vendo o que, é que é isso aqui. Então a gente vai construir aqui de novo e até daqui a pouco. Voltamos aqui, na né, De boa Vamos aqui agora Calma, tem Por que tu colocou nessa porta? Por tem que quê? entrar pela porta <risos> Abriu <Abrando> a porta <risos> Sai daí, como é que tu entrou? Tu não é fantasma? Eu entrei pela janela <risos> Pode entrar <risos> Esse daí é meu Foi sem querer ah! deixa, tem a que deixa a porta <risos> Qual a diferença, cara? É o conceito que importa. Tá bom, o conceito que importa. Bora. Não! Que, que, meu Deus do céu, as coisas estão caindo Essa tudo. Essa bosta, cara. Por que a gente colocou na frente? Porque mano. é conceito. Ah, é, saiu. Foi tu que colocou na frente. Oh, meu Deus, não mais nada caindo mesmo. Lembra aciona que. que é balão, aciona o balão aciona o balão. Aciona o balão. Eu não. Não é seu. Para sei. de mover! Para! Ah. Calma, tá. é porque não vai bater. Bala. Que porta o balão? Balão só vai Abre o tesouro. Ó, ele fica girando aí. Essa... Uhul! -huh. Galera! Ah. balão tá doidão. Eu bati na pedra, véi. Eu tô tentando ah. te cagar tô... esse ponto. Para! Tu que tá Eu tô quitando se bater. Gente, não, não cara, eu não tô fazendo no nada. Melhor. Eu tô só tô tentando acionar o bagulho. tu acaba mexendo a gente. Não tô mexendo nada, não. Isso aqui é o meu, ó. Foi então eu... Eu eu é a Tico Coque. Ui! É pro outro lado, pô. Tu, tu, tu tá mexendo o negócio? Eu vou te bater. Os uh, Eu quero esse daí, eu gostei. Eu quero voar. É nosso time tipo. e tá bem pra trás, viu? Cara, eles estão voando, tipo. é ah, não, é comida. Ah, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Uh! Ah, tu outra, pro outro, pro outro. Tu tá mexendo. Tu não tá sabendo tá guiar? Difícil. Tu não tá sabendo guiar. Ai, gente. Tu Tá batendo mesmo. a gente nos algodão doce, nos prédios. Vai, mexe aí então, é, não tem como mais mexer mesmo. O teu negócio é destruído. Sadinho. Por isso que eu não tô conseguindo mexer, palhaçada. Que é isso? Só ficou o teu. Oh, popô, popô. Morre não, morre não, por favor. Oh, Os gazela, cara. Não. mexe esse negócio volta para plataforma eu não tenho mais cadeira eu não vou me mexer não vai comer pelo menos Abre o basouro o basouro o que adianta o tesouro ai eu fiquei surda ai meu deus que lindo vai não, não tem mais como eu guiar Morreu. <risos> <risos> tu sempre vai ganhar mais dinheiro que eu, tu sempre dura mais. Né? Eu sei né? porque cara. Porque, mano, eu tô careca aqui demais, eu gostei. Pra que... Cara, eu tô no pantano do Shrek, tá ligado? Eu que é esse X ouro mesmo. Será sei. que a gente ganha alguma coisa se abrir ele? <risos> <risos> deixa entrar, deixa. Oh. Já caiu! <risos> Cara, me matou. Lacoste te matou. Ai, meu ouvido. Ai, cadê tu, cara? Cadê tu? Eu tô cadê meu vagão? cadê cada coisa, cara. Ai, Lacoste! Calma, para de ir. Para de ir. Tu vai ficar. Posso me dar um volta. Pode. <risos> <risos> Chega! <risos> o povo do vídeo vai ficar surto. <risos> então, meu não! Não, não pega o fone. Então, meus sozinhos, esse foi é o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o um like se vocês... Deixa o um like se vocês... Poxa, cara. Deixa o um like se vocês ainda não deixaram. Se inscreve no canal se vocês ainda não foram inscritos. Compartilha o vídeo para chegarmos... Gente, acabei de... Quando chegarmos a 300 inscritos, eu farei de ofarastes uma live com vocês. Sim, sim, cara, uma live, tá entendendo? Vai. Então já até as Tchau! Tchau!